Uh, agora de seguida, e ainda dentro deste ainda dentro deste, deste parâmetro, uh, temos aqui a Giovanna Fontanelli, uh, ela uh, está no Departamento de Glama e Cultura da, da Fundação, uh, onde desenvolve vários, uh, vários projetos relacionados com galerias, livrarias, arquivos e museus e cultura em geral, e vai nos dar uma, uma, uma visão do, do que é que se vai fazendo lá fora. Giovanna, força? Oi, gente, tudo bom? É, bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Obrigada por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui apresentando sobre o tema. É, principalmente a Wikimedia Portugal, a gente tem colaborado bastante nos últimos tempos, então é, esse convite foi muito especial para mim. É... Acho que vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu, na verdade, é, sou brasileira, né? Estou em São Paulo. É, e vou, na verdade, aqui apresentar uma, um panorama um pouco mais global sobre as iniciativas Glam Week. Né? E só para vocês também entenderem um pouquinho do contexto, é, eu sou jornalista, sou historiadora, sou voluntária no Creative Commons Brasil e... Trabalhei no afiliado é, Wikimedia no Brasil também há alguns anos, é, com educação e patrimônio. E fui também Wikimedista em residência, assim como a Ruth, é, já há alguns anos. Fui num laboratório é, científico no, na Universidade de São Paulo, numa bolsa que tinha a ver com o próprio laboratório e com museologia também. E aí por isso que eu enveredei por esse caminho. Mas, enfim, hoje eu vou apresentar é, esta, é, esses slides aqui, mais pelo meu chapéu na Fundação Wikimedia. É, eu faço parte da, da equipe de Cultura e Patrimônio, é, que a gente chama de Culture and Heritage. É, e vou fazer essa apresentação, que é uma introdução, mas é uma introdução mais global, apresentando algumas iniciativas que é, que nós temos no universo Wiki e aí, deixa eu ver se eu aqui. É, então, como uh, a Ruth falou um pouquinho, uh, nós temos esse termo que chama Glanwic. Vou só uh, introduzi-lo um pouco. Eu não sei se todo mundo aqui uh, sabe o que significa, né? Mas é um acrônimo para uh, Galleries, Libraries, Archives e Museums, né? Então, galerias, bibliotecas, arquivos e museus. É, existem várias discussões na nossa no nosso movimento wikimedia na nossa comunidade sobre é, esse termo né, sobre esse acrônimo porque ele não é, ele não engloba muitas das instituições como universidades no caso até da ruth também é, que colaboram com os projetos e que disponibilizam acervos que, que, é, que, que disponibilizam dados enfim né, não, não é um é um termo muito legal e que estou muito diferente, né, atrativo, glam, que, mas não, não, ele não engloba tudo que é possível, né? É um termo que é, centraliza as parcerias institucionais, né, e essas parcerias, elas são muito valiosas para o nosso movimento, né, é, o movimento que eu digo tudo que nós chamamos é, de projetos e iniciativas que têm a ver com, com, com a Wikimedia, né. É, aliás, gente, já peço desculpa a, a, ao longo da minha apresentação, porque eu costumo fazer essa apresentação em inglês, então alguns slides, é, provavelmente tem alguns textos em inglês, eu peço perdão porque, enfim, não dava para traduzir absolutamente tudo, é, mas vamos lá, qualquer coisa me perguntem também. É, os Glans eles usam a Wikimedia como uma infraestrutura essencial para a diversidade linguística, para a preservação do conhecimento unificação de coleções e divulgação digital. É, do nosso lado, do lado da Wikimedia, as vantagens são mais imagens de qualidade para ilustrar artigos, mais dados para estruturar as informações, as referências e as próprias imagens, é, o fornecimento, confiabilidade, confianças é, que são aprimoradas no conteúdo da Wikipédia, como é, muita gente sabe, a Wikipédia tem essa essa característica de nem todo mundo acreditar que ela é confiável, né? e é, é uma vantagem, é, como eu falei também, sobre esse lado dos dados e ter mais estrutura para as nossas plataformas, é, especialmente na área do patrimônio cultural. É, para as instituições, né, para os GLAMs, para, para eles, né, o, o a vantagem é um maior alcance e relevância das visualizações na Wikipédia, e visibilidade nas pesquisas sobre os seus acervos. É, também facilita o acesso multilingüe às coleções, então é, a, a, as pessoas que visualizam ou que pesquisam ou utilizam o acervo não precisam necessariamente pesquisar na língua de origem da, da instituição. É, essas parcerias, essas iniciativas também promovem e revitalizam ao, é, línguas e coleções em instituições menores. É, e também vincula coleções através, independente das, das suas fronteiras institucionais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. É, bom, aqui eu acho que eu não preciso falar muito, eu ia falar, é, fazer uma boa introdução à Wikipédia e todos os projetos, é, Wikimedia, mas eu acho que os talvez os mais interessantes que a, que eu considero, é, a, a Ruth, ela... É, salientou né, a, o, a Wikibase, o MediaWiki, mas eu também acredito que além desses dois, e do Wikidata também, o Wikimedia Commons e o, Wikimedia Source, eh, e o Wikisource são também plataformas muito importantes eh, para essas iniciativas, porque eh, muito das da, do, dos, das coleções, dos conteúdos também eh, eh, tratam dessa cultura visual, que eu vou falar bastante aqui hoje, e também sobre como transcrever eh, documentos é, que estão ali num formato visual para o texto, né, que isso também às vezes é uma, é uma, é uma, uma barreira e uma dificuldade tremenda, né, é, no, na, na internet como ela é hoje, né. É, e antes de começar essa parte, eu só queria também, novamente, é, falar do poder um pouco dos números da, dos projetos Wikimedia, né, então... Só um exemplo aqui, no mês passado tivemos mais de 22, 22 bilhões de visualizações, sendo 3 bilhões apenas para os Estados Unidos. E aí, aqui nessa, nesse gráfico que eu trouxe, no, no, na parte de baixo, do lado do, ali é, direito, vocês podem ver o total de solicitações de mídia, né, de imagens nos projetos. Né? Então, é, é um número bem alto aqui, mais em detalhe, né? Essa, em específico, é uma informação importante aqui, minha, para essa apresentação e para a equipe que eu trabalho, porque a gente mostra essas interações com o de mídia, ou seja, imagens, vídeos, documentos, é, e só nesse mês né, que eu escolhi para mostrar aqui, foram 73 bilhões de suas de mídia e 2 trilhões, considerando o ano passado inteiro. É, e... Essas instituições, esses glans trazem milhões dessas suas imagens é, que são extremamente evocativas e de alta qualidade para os nossos projetos. Essas imagens desses parceiros culturais não só apenas ilustram artigos sobre é, a, a obra em si, mas eles também são é, utilizados para ilustrar vários outros artigos da Wikipédia, como biografias, eventos históricos, conceitos até mais amplos, como essa página sobre o amor da Wikipédia em inglês ou a página sobre, uh, sobre brincar uh, também da Wikipédia em inglês. E isso acontece não só na Wikipédia em inglês, mas em todas as Wikipedias em todas as línguas. E uh, uma amostra dos 25 principais artigos da Wikipédia em inglês em uma semana de 2020, a semana de 17 e 23 de maio de 2020, descobriu que oito dos 25 artigos uh, uh, mais acessados daquela semana, eram ilustrados por imagens provenientes dessas instituições. É, essas, essas imagens costumam aparecer assim, né? em várias é, versões diferentes, no, na nossa plataforma multimídia, que é o Wikimedia Commons. E é, aqui eu trouxe esse gráfico também para entender um pouco mais sobre esse impacto. Aqui é um gráfico falando das coleções é, que existem... É, no, é, no Museu Metropolitano de Nova York, né, o MET, é, versus a Wikipédia. Então, ali né, embaixo vocês conseguem ver é, os nomes de cada uma da, dessas obras, né. Em vermelho é, são é, os números de visualizações no é, site da instituição. É, em azul claro é, são as visualizações dentro do, da Wikipédia em inglês. Dessas mesmas obras e em azul escuro, é, considerando todos os projetos Wikimedia. Né? É, além disso, temos alguns outros exemplos de bastante impacto. Né? Então, por exemplo, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é, foram quase 38 bilhões de visualizações de página na última década, é, mais de 564 milhões milhões de visualizações de páginas apenas no mês passado e trazendo um, um pouquinho mais é, saindo dessas desses, dessas grandes instituições eu também trouxe um exemplo do Museu de Anatomia Veterinária de, da Universidade de São Paulo no Brasil que é, com seus apenas é, são 627 arquivos que, que, que existem nos projetos dessa instituição e geram 7 mil é, visualizações de páginas por mês é, aqui, um pouco conversando até com a com a apresentação da Ruth, é, eu queria falar um pouco sobre esse conceito de convergência digital, que eu, eu acredito que os projetos Wikimedia é, potencializam. né Então, os GLANs, geralmente eles querem é, que o conhecimento que eles mantêm alcancem públicos mais amplos, e a Wikimedia é justamente o lugar que esse conhecimento consegue chegar as mais a mais pessoas. E aqui nesse diagrama a gente consegue ver é, um pouco sobre essa questão da convergência digital, mostrando que o ambiente digital faz com que conteúdos de diferentes instituições é, se conectem com outros conteúdos, com outras instituições, com outros projetos WIKI, é, formando, né, forma, é, é, formando, constituindo essa rede de informação que é toda conectada. É, e as iniciativas Global WIKI, elas... Uh, a, acontecem com alguns outros tipos de projeto. É, nós, dentro da nossa equipe, a gente identifica sete tipos tradicionais de é, iniciativas que acontecem dentro desses projetos, que geralmente se dão nas nossas várias plataformas. Né? São eventos que podem acontecer online ou offline. A gente geralmente fala desses eventos com o termo é, editatonas, né, que são eventos de é, horas e horas em que usuários ficam editando é, conteúdos dessas instituições dentro do, dos projetos Wikimedia, é, são, também temos projetos é, de Wikimedistas em Residência, é claro que essas coisas podem se juntar, você pode ter projetos de Wikimedista em Residência que fazem editatonas, enfim, né? são, é, existem uma, existe, existe uma é, uma ligação entre eles, mas são esses os tipos de projetos, né? E aí tem projetos que são mais baseados em pesquisas, como esse que eu é, destaquei aqui, o Action Plan for Wikipedia Plus Libraries Training in México, que tinha bastante a ver também com eventos, mas tinha uma, uma, uma, uma é, grande pesquisa por trás dessa, dessa iniciativa. Temos os, os carregamentos de conteúdo, tanto de mídia como de dados. É, digitalizações. É, projetos apenas de dados estruturados, que tem a ver aí então com o, o Wikidata, ou, ou então por vezes com os dados estruturados no Wikimedia Commons, que eu vou falar um pouquinho mais também daqui a pouco, e vários concursos e campanhas fotográficas também. É, como, é, como como um exemplo de carregamento de conteúdo, é, eu trouxe aqui o Smithsonian, né, que também é uma instituição americana, que compartilhou imagens é, de mulheres como parte da sua iniciativa, que chama American Women's History Initiative, e que durante esse processo de carregamento, de compartilhamento dessas imagens e, e de vários eventos que foram, é, é, foram organizados junto com essa iniciativa, eventos é, é, dedicados a melhorar a diversidade de gênero dentro da Wikipédia, é, eles descobriram que as imagens que eram mais vistas dentro é, do, do, do, do conteúdo que eles já tinham disponibilizado na Wiki, ou seja, milhares e milhares de imagens, as que eram mais vistas eram justamente de mulheres negras, como a Sojourn Truth, a Shippaway Window e a Josephine Baker. Aqui são é, essas imagens. É, entre instituições maiores, como o próprio Smithsonian, também é, temos é, uma iniciativa com a Unesco, é, que compartilha suas fotografias do patrimônio mundial e até já recebeu é, financiamento da própria Fundação Wikimedia para realizar o projeto né, de, de disponibilização dessas imagens. Então, existe também é, é, uma, uma possibilidade muito forte de financiamento para projetos em específico, né? que não necessariamente precisa estar ligado a, ao afiliado local, como é, aqui seria a Wikimedia Portugal, claro, mas também tem essa outra é, essa outra fonte de financiamento que pode vir é, é, diretamente da fundação e enfim, né, existe uma outra lógica de trabalho que enfim, não tem a ver com exatamente com a minha equipe, mas mas é também uma possibilidade e também tem alguns exemplos de museus menores como o que eu já mencionei que é o museu de anatomia veterinária né aqui são algumas das é, das imagens que, que que esse museu que esse museu disponibilizou na wiki eles é, não só existiu o carregamento dessas imagens mas eles tiraram as, as fotografias fizeram as digitalizações dessas desses itens dos acervos para justamente subir na Wikipédia, subir nos projetos Wiki, no Wikimedia Commons. Então, é, é, um, é, é um dos projetos mais bonitos que a gente tem na no, no, né, no, entre as parcerias, entre os projetos do que existem no mundo, justamente porque são imagens de alta qualidade, que ilustram muitos e muitos ativos é, sobre diversos temas, e que foi justamente é, pensado para o Wikimedia Commons, né? foi o primeiro uso dessas dessas dessas imagens. Também existe uma colaboração muito interessante com redes profissionais de bibliotecários para adicionar fontes, referências através é, da campanha semestral One, Live, One Ref, que significa One Librarian One Reference, então um, bibliote um bibliotecário, uma referência que é, essa campanha ajuda a melhorar a confiabilidade dos artigos da Wikipedia e também a trazer dados estruturados né, para as nossas é, referências dentro da Wiki. É, também trazem novos colaboradores e organizadores para o nosso movimento, são mais de 300 bibliotecários é, que, que já participaram pela AFIA, né, que é a Associação de Bibliotecários Africanos, que é, entram cada vez mais é, dentro dos nossos projetos né então é uma é uma das é, é um dos tipos das iniciativas mais enfim poderosas e cheias de energias que nós temos nos projetos atualmente mas também um dos projetos mais inspiradores na minha opinião é dos últimos anos foi essa digitalização de mais de três mil manuscritos em folha de Palmeira para preservar a cultura e a herança literária de Bali é que não só fez tudo isso, mas também conseguiu reviver a escrita barbileza online, levando é, essa língua como um novo idioma para a nossa plataforma Source, que eu mencionei é, anteriormente. Né? É... Né, também existem alguns parceiros como o Panlex e a Biblioteca Britânica, que usam o XSource como uma plataforma de transcrição, transcrição para extrair dados linguísticos, para construir bancos de dados lexicográficos ou treinar novos modelos de conhecimento óptico de caracteres. E é, já falando um pouco mais sobre dados vinculados e estruturados, aqui é, eu trouxe um gráfico de bolhas sobre a Biblioteca Nacional do País de Gales, que usou... É, a Wikidata para criar visualizações e para traduzir descrições das coleções é, impressas e raras que eles tinham do inglês para o galês. Né? Então aqui é um, é um só um dos, dos, dos vários é, gráficos muito interessantes que essa é, biblioteca é, fez através do Wikidata. É... E cada vez mais a gente vê bibliotecas, museus e arquivos conectando seu conhecimento especializado ao conhecimento comum da wikimedia através do Wikidata, colocando a Wikidata é, também os outros projetos wikimedia no centro de, de, dos dados vinculados, é, dos dados abertos vinculados ao patrimônio cultural. Né? Então aqui por exemplo é uma captura de, de tela da página é, de um artista na coleção do MOMA, né? do Museu de é, Arte Moderna de Nova York. Ou então também o exemplo da iniciativa é, do, do museu metropolitano que é, consegue exemplificar o potencial de descoberta é, e conexão wikimedia é, novamente falando sobre essa sobre esse lado da, da, da convergência das informações né, que que essas iniciativas é, conseguem fornecer então por exemplo através do wikidata e a, da possibilidade de realizar queries né, então é, leituras e buscas diferentes com os dados que a gente consegue extrair ali, né, do Wikidato, que faz esse, esse gráfico bolha que eu mostrei anteriormente, que faz isso daqui, né. Eles foram também é, é, capazes de, de descobrir uma nova informação que eles não tinham ideia. Pois É uma informação um pouco pequena, mas é muito curiosa, que é, no filme de 1946, Guilda, o vestido usado pela Rita Hayward, que era o vestido é, considerado o vestido mais o vestido mais famoso já feito no mundo, foi inspirado no retrato é, de Madame X, que é uma coleção do Museu do Metropolitan. E eles não tinham a menor ideia dessa conexão e eles foram descobrir através dos dados estruturados disponíveis é, no Wikidata e através da, da, da constituição dessa query aqui, né, que mostrou justamente essa ligação entre todas essas informações. né E sem essa, sem essa conexão eles não teriam ideia dessa é, dessa informação é e aí eu também trouxe aqui é um, um projeto do é, dos arquivos nacionais dos Estados Unidos para justamente trazer um exemplo de um arquivo é esse projeto ele não está acontecendo no momento é, ele entrou em pausa porque eles enfim, tiveram mudanças na, na equipe do, do, do, do arquivo né e é, o Wikimedia Sem Residência, que fazia é, todo o trabalho lá, acabou que foi para é, a Biblioteca Digital Pública da América, né, que é o, a DPLA, né, que é aqui eu coloquei o logo. E nos últimos tempos, é, eles têm é, retomado algumas conversas com o movimento Wikimedia, porque eles querem trabalhar com inteligência artificial, com conhecimento tradicional indígena e descolonização, é, mas, anteriormente, eles tinham um projeto bem interessante, também com é, transcrição de documentos no Wikisource e com disponibilização de imagens no Wikimedia Commons. E aí, como eu falei, como esse Wikimedia é, em Residência saiu do, do, dos arquivos nacionais dos Estados Unidos e foi para a Biblioteca Digital Pública da América, ele continuou fazendo esse esse trabalho e é, essa biblioteca, na verdade, ela, ela funciona como... um uma instituição que engloba várias outras, e dentro dessa dela está o, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos também, os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos também. Então, ele acabou mudando de, de, de, de posição, mas continuou fazendo é, o carregamento de todo o conteúdo do, do, do Arquivo Nacional né dos Estados Unidos. E, então, é, apesar do projeto estar do, oficialmente, do, do, do Arquivo Nacional estar em pausa, o carregamento continua através dessa outra parceria. E é, através é, dessa parceria, o a, a, o, o, a Biblioteca Pública é, Digital dos Estados Unidos se tornou o maior é, contribuidor do Wikimedia Commons. É, e eles têm adicionado milhões e milhões de dados e de imagens à, à plataforma né é, e, e tem feito um impacto muito grande. Aqui, é, eu... Trouxe aqui essa imagem, que é uma, uma imagem do acervo, do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, é, que também faz parte da DPLA, né, da Biblioteca é, Pública Digital, e que foi então carregada no Wikimedia Commons, no Wikimedia Commons através dessa parceria. É, e ali do lado, esse, essa imagem bem compridona, eu fiz, é, coloquei dessa forma de propósito justamente, é, são todos os dados estruturados que foram carregados é, através dessa iniciativa. Então, nós temos a Wikipédia, né, que todo mundo conhece, temos o Wikidata, onde ficam as, as informações, os dados estruturados, e existe um terceiro componente, que é o dados estruturados no Wikimedia Commons. Então, temos ali a imagem, né, o, o, o arquivo de mídia, seja ele qual for, imagem, vídeo, documento, enfim. E é, embaixo dessa imagem existe toda uma série de dados estruturados sobre a imagem. Né? Não só sobre o objeto, mas sobre a imagem também. É, e aí eu queria mostrar isso é, para vocês aqui. É, André, me avisa se vocês conseguem ver essa outra aba, se está aparecendo. Por favor. Conseguimos ver perfeitamente, sim. Então aqui... É, nós temos uh, o, a, o arquivo de mídia né, no Wikimedia Commons. É, aqui é a página principal, que tem as informações ali sobre é, copyright, né, enfim, outras, quem, quem, quem fez o carregamento, enfim. Tem aqui as categorias é, em que ajudam a gente a encontrar também onde que essa imagem está dentro de várias milhões de outras dentro da plataforma. Mas se você clica aqui, é, em short aqui nesse caso, mas em português fica em é, dados estruturados, é, existe essas várias informações sobre essa imagem. Né? E aí são, desde coleção, desde, é, tem aqui a referência e linka para, o, pra, pra, pra, tanto para... É, para o site da, da DPLA, né, que é a, é a biblioteca pública digital, mas também linka aqui. Eu acho que não sei se nesse caso também, geralmente eles colocam para a instituição aqui, né, para a instituição original também, né. É, enfim, muitas, <risos> muitas informações realmente, e também aqui, no, também tem aqui, né. A, o identificador né, da, da obra, o, o status de direito autoral, o criador e também uma coisa que é bem interessante, que é o que a gente chama de retrato, né, que, são, que é ali o que está retratado na imagem também. Aqui no caso dessa imagem, nem, nem tá, essas informações aqui nem estão muito bem trabalhadas, mas existem é, exemplos bem trincados e complexos também do que se pode fazer nesse campo. É, e aí é claro que aqui, bom, não estou logada devidamente, mas claro que clicando né, em escolher a língua, tudo, tudo isso é, é traduzido automaticamente. Né? Cadê o outro aqui? Bom. Hum, eu nunca uso esse. Assim. Colocar um do lado, mas posso colocar qualquer <risos> língua que, eu que penso que se carregares assim. em P, que isso vai logo para, para as línguas que começam por P, pelo menos é assim que eu costumo fazer. É. Enfim, aí aqui, só para voltar também à é apresentação, já estou terminando. É... E aí também, para trazer um outro é, exemplo de arquivo, no caso mais é, próximo a mim, apesar de eu não, não estar mais é, é, colaborando para essa iniciativa, é, eu, eu colaboro bastante hoje com a, o caso do DPLA, né mas é, esse é, essa iniciativa que foi que é da, da, da do Wikimovimento Brasil, que é o afiliado Wikimedia no Brasil, que tem uma parceria com o Arquivo Nacional do Brasil, né, e nesse, nesses anos todos de parceria, eles já carregaram mais de 24 mil é, é, arquivos de mídia. Eles também fazem um processo de curadoria informacional massivo é, desses dados que, que, que, que eles disponibilizam junto com, com, com os arquivos de mídia. Tem toda uma comunidade de usuários que, que se junta para melhorar as informações Desses, desses arquivos, é, inclusive também descobrindo novas informações sobre esses arquivos. Eu me lembro de um caso, por exemplo, de uma das imagens do Arquivo Nacional, que elas vêm com muito poucos metadados e aí tinha essa imagem de um avião é, que eles não sabiam, não tinha ninguém do, do do Arquivo conseguiu identificar qual avião que era, qual que era a marca do avião. E aí eles subiram a imagem para o Wikimedia Commons e rapidamente a, a rede de usuários ali é, conseguiu identificar qual que era a marca do avião e essa informação foi é, colocada de volta para dentro do arquivo, né? como algo inédito, mas algo que eles conseguiram através dessa do crowdsourcing, né? dessa, da, da coletividade ali, é, melhorar essa informação na própria instituição também. E eles também trabalham com outros wikiprojetos, outras plataformas, e realizam também até wikiconcursos, o que é algo muito, muito legal, disponibilizando prêmios, enfim. É, aqui, algumas das métricas desse, desse projeto, né, então, é, são mais de 500 mil visualizações até o momento, é, ou melhor, é, 3 milhões nesse mês, e aí eu acho que são... 500 milhões aqui no, no total, não tenho certeza agora. E, e aí tem a utilização dessas imagens dentro dos projetos Wikimedia também, né? Então, na, na Wikipédia em português, no Wikidata, na Wikipédia em inglês e por aí vai. É, e só para também falar um pouquinho do afiliado brasileiro, que é, conta com mais de 20 parcerias LANs é, com importantes instituições brasileiras que... Enfim, não só compartilham as coleções, mas também levam essas parcerias para outros patamares, eh, organizando eventos, workshops, eh, desenvolvendo jogos e aplicativos com os dados estruturados, eh, organizando concursos fotográficos, enfim, outras atividades, eh, Wikilivros, eh, mapeamento. Eh, eh, também tem um, eles têm um, um projeto muito forte com referências eh, Através do Wikidata e também com o usotero, né, então, para quem, pra aqueles que se interessam por uma perspectiva um pouco mais acadêmica, até como, como a Ruth estava apresentando, é, o grupo também faz muita coisa nessa nessa linha, né, eles trazem essa abordagem um pouco mais técnica, é, que inclusive é uma, uma, uma grande dificuldade, assim, para algumas comunidades, né, inclusive, enfim, na América Latina, que é onde eu estou, é, e falando da América Latina, eu trouxe por fim esse exemplo que eu acho que é interessante para algumas instituições que estão é, um pouco mais no começo da interação é, com a Wiki, né? Que é, a última Argentina é, desenvolveu esse curso que chama Cultura para Abrir, que é um curso sobre é, como sobre o processo de abertura de acervos culturais, né? De, destinados a trabalhadores é, de instituições culturais com um o intuito de ensinar sobre políticas de acesso aberto, propriedade intelectual e como é, trabalhar com patrimônio nos projetos Wikimedia. Né? E aí eles, durante esse curso, foram mais de 600 profissionais, é, principalmente da Argentina, mas de vários outros países também, é, que vieram de diversos tipos de, de instituições, né? então arquivos, museus, bibliotecas. Enfim, eu poderia trazer mais milhares de exemplos aqui é, eu trouxe os que eu achei que talvez fossem mais pertinentes é, e espero que enfim que essa essa apresentação tenha inspirado vocês um pouquinho <risos> é, e é isso Uh, obrigado, Giovana. Uh, penso que, que, que ficamos com, com uma boa ideia do, do, do que é que se vai fazendo em termos internacionais e também da, das várias potencialidades que, que, que as várias instituições acabam por, por, por ter a usar a plataforma Wikimedia. Uh, aqui também deixava, deixava um pouco mais chega, que é nós, internamente nós falamos muito, e porque, porque esse acaba por ser o, valor, o maior valor que nós damos, Uh, em termos, uh, quando as instituições dão, dão o, uh, os seus catálogos ou quando disponibilizam os, catá os catálogos para, para, para a plataforma, uh, nós, uh, nós valorizamos, porque, porque essa também acaba por ser a nossa missão, a parte da disseminação de conhecimento. Mas, também acaba por se integrar muito bem dentro, dentro deste evento e também em conjunto com, com, com a missão do arquivo.pt, porque por exemplo quando o museu está disponibilizar a sua informação sejam metadados, sejam, sejam imagens, sejam vídeos isso também, também está a cuidar da própria preservação dessa informação ou seja, está não só a fazer uma, uma divulgação com, com potenciais, que tanto tu como, como a Ruth também já falou, potenciais incríveis, por exemplo, eu, eu, eu aconselho mesmo a a, a ver em algumas das apresentações que a Ruth falou uh, do, do décimo aniversário do Wikidata, especialmente no campo do, dos dados estruturados, uh, mas também e isso também é um, é um ponto muito importante a própria uh, a própria preservação de, desses mesmos dados Uh, há, há aqui um pequeno detalhe, por exemplo o Daniel no início tinha falado da parte da redundância, quando se pegou aqueles o, quando houve aquela, aquela falha no sistema, isto em termos do Wikimedia, para, para, para tentarmos para vermos mais ou menos <risos> até que ponto é que isto chega uh, as coisas estão preparadas para de dois em dois meses, pura e simplesmente o data center, o data center principal muda ou seja, a redundância é mesmo levada muito a sério, desliga-se um e toda a informação to, todo o tráfego passa para o outro Portanto, uh, esse é um ponto que, que é, é mais um ponto de, de contacto que nós temos com, com o arquivo .pt.